é uma maneira de massacrar as pessoas. Como não aceitaram os acordos que eles queriam, ele mesmo disse, não querem acordos, agora vai tudo transferido. E então não estão a olhar a meios para prejudicar a vida, seja de quem for. A quem tem penhoras no ordenado, que é o meu caso, roubam-nos acima da penhora que não estão a pagar, porque eu já soube que me descontam o dinheiro a mim, mas não estão a enviá-lo para onde devem enviar, Dão-me a roubar 20 euros todos os meses para despesas administrativas. Transferências abusivas que chegam no próprio dia com a carta e vai embora. As colegas nem sequer iam ter direito ao ponto de emprego, isto de uma forma mais clara. Eles queriam se ver livres das colegas de uma vez. Temos dignidade, temos que ser respeitados, temos que ser pagos com dignidade, ou então a gente vai continuar a luta. Isto não vai parar por aqui. aqui a solidariedade com as trabalhadoras da sala Limpa que estão em greve e que se concentraram à frente do Hospital Corri Cabral onde exercem as suas funções. Estas trabalhadoras exigem que a empresa pare com as transferências abusivas de trabalhadores para outros locais e também exigem que a empresa comece a pagar o subsídio de refeição aos sábados, e é muito importante sublinhar que estas trabalhadoras exercem as suas funções no Hospital Rui Cabral, que é um hospital público, e esta empresa é uma empresa que presta serviço a uma entidade pública. Estas trabalhadoras são trabalhadoras essenciais que garantem a limpeza deste hospital, que é um serviço essencial. Portanto, isto não pode continuar, o Estado tem que garantir que as empresas que subcontrata respeitam integralmente os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores.